Então, uma abordagem diagnóstica e terapêutica. O que é diagnóstica? Diagnose é dia, quer dizer luz. Gnose quer dizer conhecimento. Então, quando se diz assim, o diagnóstico é trazer à luz o conhecimento. Anote, você que está aí anotando, você que está anotando a aula, trazer à luz o conhecimento da diagnóstico. Muitas vezes, a medicina tradicional a odontologia tradicional, a fisioterapia tradicional, a biomedicina, etc., a enfermagem tradicional, a farmácia tradicional. É, muitas vezes para ir no diagnóstico. É importante dar o um nome às coisas, mas o tratamento muitas vezes é no final quando cronifica corticoide e se for neoplasia, quimio rádio. Quando você fizer um apanhado geral, você vai ver que é mais ou menos isso. E as coisas costumam cronificar hoje em dia. Então, quando você toma um inibidor do estômago, né, para a formação de ácido clorídrico, né, quando você toma um tipo de, de medicamento como esse, muitas vezes se clonifica, você vai ter que usar aquilo o resto da vida. Então, quantos medicamentos para bomba de prótons são utilizados durante a, uma vida inteira, não vou dar nomes, que é para não, não ficar... O jabá, né? Para não ficar chamando o nome do, do medicamento mas quantos, quantas pessoas utilizam medicamentos para bomba de prótons de estomacal na formação do ácido clorídrico que passa a vida toda tomando ou seja, cronificou e não curou então a abordagem terapêutica é diagnóstica, dá o um nome e depois terapêutica ou seja, trata trata, visando estimular, é um estímulo a quem? a regulação quem ela estimula? A regulação. Então, a terapia neural é uma terapia de regulação do sistema nervoso autonômico, que a gente vai ver já já. Quem é ele? Na atenção. As disfunções dolorosas. Olha, tem dor, terapia neural, já chega já tirando a dor. Ou seja, tira o paciente da fase aguda. Porque muitas vezes, essa cronificação tem a sua fase aguda, e essa fase aguda... é. Uh, se demonstra através da dor e através da paralisação, ou seja, cinético-funcional. Quantos daqui que não são fisioterapeutas e não observam, por exemplo, disfunções somáticas em determinados locais, e essas disfunções somáticas às vezes são, são liberadas, tentadas liberar a face pelos pelas mãos, e muitas vezes isso volta, então a pessoa tem anos e anos de tratamento. E não consegue justamente porque as questões cinéticas funcionais humanas podem ser tratadas com a terapia neural de uma maneira bem interessante, induzindo processos de autorregulação e reequilíbrio. Ou seja, vocês serão capazes de ajudar as pessoas a curarem as coisas mais sinistras, mais incríveis. Mas você tem que entender que é autorregulação.